É o nosso muito bom dia, boa tarde, boa noite para si que está a acompanhar-nos é, com o programa Conversas na Record Digital, no seu canal de Youtube. É, estamos aqui presente sempre com uma individualidade política virada ao ramo social é, e econômico. É, todas elas, cada nossa província de Benguela, é, hoje não foge a regra. Estamos aqui com o camarada Marcolino, eh, primeiro eh, secretário municipal da Jota cá na nossa mm, província de Benguela, no caso do município. Muito obrigado, muito boa tarde. Recordo digital, eu sou Marcolino Palanga, primeiro secretário municipal da em em Benguela. Eh, camarada Marcolino, eh, hoje a dirigir a em lá no município de Benguela, eh, tem sido fácil, difícil? Comenta um pouco conosco. Bem, fácil não. Difícil também nem tanto. Temos que sempre trabalhar em prol do rejuvenescimento enquanto JNPLA, em prol dos interesses dos nossos militantes e também dos interesses do próprio partido. O partido MPLA, porque nós seguimos a linha ideológica, na horizontal e na vertical, pelo nosso glorioso MPLA. Falou do nosso glorioso MPLA. Podes contar um pouco é, para os nossos telespectadores é, no programa Conversas na Record Digital a sua trajetória política? Como é que começaste? A nossa trajetória até chegamos a primeiro secretário municipal, fomos coordenador do núcleo no bairro da Cambanda, depois fomos catapultados para o secretariado comunal da Zona A, como coordenador da, da, das atividades, a posteriormente chegamos a segundo secretário comunal. Em 2014, fruto do processo orgânico, fomos catapultados para coordenador adjunto da Comissão Municipal de Auditria e Disciplina e fruto do processo orgânico de 2019, fomos eleitos no dia 20 de julho a primeiro secretário municipal da JMPLA, em Benguela. Para muitos, um jovem promissor no mundo da política. Onde é que quer chegar? Bem, pergunta difícil de responder, mas para dizer que o jovem tem aspirações, tem tendências e tem algumas situações que precisa alcançar enquanto pessoa singular e enquanto pessoa coletiva. E nós não podemos fugir dessa regra. Nessa altura nos interessa é sempre trabalhar em prol da JMPLA é, tentamos saber quais são os reais problemas que o próprio município afeta o que está afetado para podermos de forma pacífica de forma interativa e de forma muito conclusiva conhecemos e tentamos re resolver a família tem muitos é, dentro do, deste mundo da política quem é que o influenciou a seguir esta via da política? É, é familiar, né? Porque é familiar. O meu pai também foi governante e nós, não digo que estamos a seguir diretamente, mas também estamos a fazer a nossa trajetória enquanto políticos. E assim estamos ainda aqui nessa função de primeiro secretário municipal. Exatamente. Okay. É, está a dirigir esta... É... Esta organização, a JMPLA, ligada à juventude do partido MPLA, hoje a juventude atravessa, digamos, algumas dificuldades, dada a conjuntura que o país apresenta e o mundo. Na sua ótica, quais são os caminhos que os jovens devem seguir? Bem, eh, os jovens precisam, ou nós jovens precisamos, eh, para além dos estudos, damos continuidade também na vida profissional, porque é muito importante estudarmos e temos já uma profissão para tentarmos, se não formos enquadrados no estado de forma direta, mas indiretamente conseguimos fazer algumas coisas para sustentarmos as famílias. Até porque o jovem precisa... Os jovens nessa fase eu, eu, eu, são, são pessoas, somos nós que estamos com o maior interesse em podermos casar, em podermos constituir família termos viaturas, temos é, um conjunto de coisas que precisamos de facto nos impor. E esse processo de imposição revela coerência, revela humildade e revela também transparência naquilo que nós fizemos todos os dias. Por isso é que é um trabalho árduo, é um trabalho que a juventude precisa de ter com paciência, com muita interação, porque só assim que se consegue atingir o que se pretende, dentro, do, dentro da licitude. Bom, eu, camarada Marcolino, como munícipe de Benguela, benguelense de Gema, é, o que é que acha da cidade de Benguela? Bem, a cidade de Benguela é uma cidade que, nesta fase. Estava trabalhando nos espaços verdes, administração municipal. É uma cidade que, para resgatar a mística, precisa da intervenção de todos os munícipes. É uma cidade que será promissora no sentido de identificar e caracterizar cada vez mais a caixa e Rubras. E Prontos. Precisamos todos nós, a cada tempo, colaboramos no sentido de fortificar a caracterização das casa públicas no nosso município. Mas estamos ah, num bom porto, só precisamos que a sociedade civil também, de uma forma geral, possa colaborar. Ainda temos uma outra questão a colocar ao camarada Marcolino aqui no nosso programa Conversas na Record Digital o camarada Marcolino tem muitos amigos é... qual é o conceito da amizade para si? Bem, amizade hum. amizade é a proximidade é saber quando é que o outro precisa dos seus próximos é pautar pelo princípio de solidariedade e está disponível naquilo que são os interesses de terceiros, não sou o E prefere as amizades de hoje ou as de ontem? É relativo. É relativo para medida em que todas elas, consoante o contexto, servem. Só precisamos fazer o devido enquadramento. Porque os mais velhos também transmitem boas ideias. Os jovens também. Só precisamos escolher ou escolher aquela que é no seu momento apropriado. E com essas responsabilidades todas que abarca eh, na sua vida diária, onde é que fica a família? Não, a família é o meu porto seguro. Todos Tem um lugar especial um lugar neste. Especial é a família que assegura a manutenção, a presença constante do, do Marcolino e Palanga na JMPLA e na loja do registro. Então, <risos> não temos como. Não estamos bem salvaguardados com eles, porque senão tudo não daria certo também. Oh. Exatamente. Então, estamos agora eh, no jogo eh, de palavras entre o sim e o não. Eh, camarada Marcolino, a primeira palavra é amizade que nós falamos. Aqui. Dá um sim ou um não? A amizade é um sim. Só estamos na jota porque temos amigos uhum. e os amigos fortalecem a coesão social. Por isso é que, ter amizade, temos um processo também de interação com a própria juventude. E traição? Esta dá um sim ou um não? Será que na política existe essa terminologia? Traição? <risos> traição. Pronto. O que é que lhe apraz de ser? Traição. Bem, uma palavra que, na, difícil. que difícil de responder, mas que na política... Existe, né? não digo ser traição, mas existem muitos interesses. que Nós só precisamos, enquanto primeiro secretário, buscar o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Exatamente. Exatamente é, corrupção. Corrupção faz parte do novo lema do partido MPLA, que né, estamos na luta agora contra a corrupção, o nepotismo, a bajulação, a intriga, a calúnia, e também na luta contra o Covid. Então... São palavras que não devem fazer parte do nosso dicionário, nem muito menos da nossa, da nossa governação. E, falou em governação, para governar é preciso ter amor. Quem tem família também ama. E esta é a palavra que eu peço para o doutor Marcolino comentar. Amor. Amor. <risos> o amor. amor é uma palavra que dá maior abertura com as pessoas, dá maior sentimento e maior também responsabilidade. Temos o amor social, o amor da família e temos que aprender a diferenciar e todos os dias devemos cultivar essa palavra para podermos continuamente darmos o nosso amor na nossa sociedade enquanto vivemos. Política. Política é a arte de fazer o bem a arte de governar, a arte de prestar serviço. Todos os dias, em cada passo, em cada palavra, em cada sugestão, estamos a fazer política. E precisamos só saber aplicar, saber aplicar, para que possamos também pacificamente fazermos o nosso intervalo político sem muitas inconveniências. E para se fazer política é necessário que haja justiça? Justiça. Esta é a palavra, é um sim ou não? Um sim para a justiça, porque a justiça também intrinsecamente está ligada ao combate à corrupção, ao nepotismo. Logo, é uma palavra muito chave como elemento que devemos defender nessa fase crítica da nossa governação e que a juventude espera muito desse mandato do próprio partido. O partido precisa também de fazer um trabalho árduo e nós estamos aqui a par para poder acompanhar e também damos o nosso contributo. Por isso que a JMPLA damos um sim. Okay. Camarada Marcolino, estamos a fechar esta entrevista sim, sim. no programa eh, da Record Digital Angola. Eh, queríamos que eh, desse uma palavra eh, sobre este programa, Conversas da Record Digital. Bem, eu tenho dito assim, em conversas miúdas com o o representante da Record Digital que um, precisa-se fazer um trabalho maior de expansão porque a maior parte da juventude só consegue apresentar o seu programa de ação se tiver uma empresa ou alguém a representar a Record Digital para poder mostrar aquilo que sente e apresentar na sociedade. Então queremos incentivar que esse trabalho deve continuar não só para a JMPLA, mas também para as outras organizações sociais, porque nós acreditamos que todos nós, se trabalhamos em prol da cidade de Benguela, faremos um país melhor. Cada um faz a sua parte e dê o seu exemplo. Conforme dizem, juntos somos os mais fortes. Oh. Exatamente. Muito obrigado por esta conversas na Record Digital. A JMPLA que agradece, estamos sempre disponíveis. Ok. Então, terminamos aqui a conversa no Conversas da Record Digital Angola, um programa que você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, seguir-nos nas redes sociais Facebook e Instagram. Um forte abraço para si e não esqueça de colocar um like nas nossas páginas. Força!